Vamos falar um pouco sobre a automação de marketing? Esse é um tema que começou a ganhar muita evidência no Brasil em torno de 2011, ano a ano vem ganhando cada vez mais importância e vai continuar sendo falado pelo menos na próxima década. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Para acompanhar a Nova Escola, você pode se inscrever no nosso site novaescolademarketing.com.br ou assinar aqui no YouTube clica no botãozinho vermelho, aciona o sininho para você receber notificações quando sair um vídeo novo. A automação de marketing tem a ver com todos os processos de marketing que podem ser automatizados em algum grau. Ela geralmente faz referência à captação de leads e disparo automático de e-mails dentro de um determinado site. Então, quando você acessa um site aparece lá um pop-up para você cadastrar o seu e-mail, ou quando você baixa um e-book e recebe uma mensagem desse e-book, isso é um dos itens possíveis com o trabalho de automação de marketing. O objetivo da automação é o quê? Diminuir a interferência humana nos processos e dar mais escala e alcance para a empresa para que ela distribua materiais de marketing de uma forma digitalizada, com menor custo e com maior capacidade de mensuração. Tudo que você faz automação, ou a automatização, você consegue metrificar. Então você sabe a quantidade de pessoas que acessam uma página, a quantidade de pessoas que se cadastram, a quantidade de pessoas que baixam o um e-book, a quantidade de pessoas que assistem um vídeo, e você pode dar pontos para essas pessoas dentro do campo da automação. Uma vez que isso esteja automatizado dentro do seu site, dentro de um software de automação, você pode dizer que cada artigo que o seu cliente lê vale um ponto que cada e-book que ele baixa vale 5 pontos, que cada planilha que ele baixa vale 15 pontos, e que a hora que ele somar 50 pontos, ele já está qualificado como cliente para ser abordado pela sua equipe comercial. Então, esse processo é chamado de Lead Scoring, né? você dá pontuação, você dá score para os seus clientes, e existe o Lead Tracking, que é você fazer o traqueamento, é você rastrear as atividades que o seu cliente potencial faz. Então, quando ele entra, por exemplo, numa página de vendas, você pode disparar uma ação dentro do seu software de automação avisando a equipe comercial. Olha, o cliente X acabou de acessar a página Y e está interessado no produto. E aí você pode ligar para esse cliente e tirar as dúvidas dele por telefone. A automação garante com que as empresas possam criar mais processos, distribuir mais conteúdo, distribuir mais material de marketing para clientes com perfis diferentes e mapear o que está acontecendo em cada um desses processos. Quanto mais métricas você tem, mais fácil fica entender e gerenciar o processo. E a automação de marketing vai fazer com que você ganhe eficiência. Você consegue disparar mais ações, requisitando menos equipe. O processo de gestão da automação também permite que você tenha pontos de melhoria e vai descobrindo aquilo que funciona para o seu negócio e para os seus clientes. E você pode acompanhar experiências de outras empresas para também automatizar novos itens no seu negócio. Aí esses dias um aluno me perguntou, Hens, qual que é a tendência que você acha que vai acontecer em automação de marketing? E eu dei uma resposta curiosa para ele, eu acho que vai acontecer a humanização. Alguns anos atrás, quando a automação ainda não estava tão popular no mercado de marketing, era tudo feito na base da planilha, e do telefonema. Então os call centers ganharam uma grande presença no mercado. Hoje várias empresas estão querendo reduzir custo com o call center e implementando processos automáticos. Robôs de atendimento, os chamados chatbots, fóruns para tirar dúvida, processos de resposta automáticos baseado em URA e uma série de outras automações que reduzem custo. Mas ao mesmo tempo que elas reduzem custo, elas também estão reduzindo a satisfação do consumidor, a retenção desse cliente. Hoje, os clientes estão começando a ficar irritados com o excesso de automação no mercado. E muitas vezes a interação com um ser humano do outro lado da linha é o que acelera o processo de vendas. Então o grande equilíbrio que os profissionais de marketing têm que buscar é o que vale a pena automatizar e o que vale a pena humanizar. Em quais pontos do processo o seu cliente não quer interação humana? Em quais pontos do processo ele deseja falar com uma pessoa? Muitas vezes as empresas automatizam o que é atendimento e humanizam o que é venda, sendo que muitas vezes é após venda que vai garantir que o cliente continue cliente da empresa e recomende essa empresa para outros potenciais clientes. Então é fundamental você entender que os recursos de automação servem para ganho de escala, para economia de recursos e para aumentar o alcance da sua mensagem mas que o atendimento para os seus clientes precisa ter um toque, um caráter humano para que você consiga realmente ter satisfação, retenção do cliente e, principalmente, conseguir indicações de novos clientes. Quase todos os softwares, aplicativos, tecnologias que existem na internet hoje têm integrações habilitadas com outros softwares. Então você pode ter um software de automação que faz a captação desses leads e o relacionamento com eles, e a partir do momento que eles levantam a mão e pedem um contato comercial, você integra isso com um software de gestão de vendas. E isso tudo acontece de forma automatizada. A partir do momento que ele cai no software de vendas, ele é direcionado para um vendedor e aí acontece um contato humano. Entender esse processo todo faz parte dessa macro tendência chamada transformação digital. Que é você tirar as empresas do mundo é, mortar, brick and mortar, né, de tijolo e cimento, e trazer eles para o mundo digital. Muitas empresas que acham que estão avançadas nesse processo, na verdade, estão comendo bola e estão tropeçando, enquanto outras empresas estão sendo extremamente ágeis na adoção das tecnologias e em testar. Só é importante manter em mente o que vale a pena automatizar e o que vale a pena humanizar. Se você souber equilibrar esses dois pontos, a automação de marketing pode trazer muitas vantagens para o seu negócio. Em um dos cursos da nova escola de marketing, chamado Marketing Hacks, eu ensino uma série de recursos de automação que você pode utilizar no seu negócio. Se você quiser receber novidades sobre os cursos da Nova Escola, materiais educativos, e-books, artigos e vídeos, se inscreve lá no nosso site, é grátis, novaescolademarketing.com.br ou aqui no nosso canal no YouTube, faz a sua inscrição e ativa lá o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fique de olho no mundo da automação e na transformação digital e acompanhe as novidades pela Nova Escola de Marketing. Eu sou Rafael Reis, até o próximo vídeo.